A New Holland também está presente aqui na 27ª abertura da colheita do arroz. Tiago, o que a marca está trazendo então para os agricultores que estão participando desse evento aqui em Cachoeirinha? Bom, como sempre a marca está presente então na abertura da colheita do arroz. É uma parceira da Federa Arroz, é parceira dos produtores do Rio Grande do Sul. né? Então a marca está trazendo aqui para nós é, colheitadeiras, tratores hoje de 80 até 340 cavalos de potência. É, tratores focados no, no, na parte do do agronegócio do arroz, né, nas lavouras de arroz, coletadeiras como essa aqui, que é a CS 6090, que é uma colheitadeira híbrida e especial para a colheita do arroz também. São equipamentos desenvolvidos especialmente para a cultura? Especialmente testados, desenvolvidos aqui no Rio Grande do Sul, especialmente para a colheita do arroz e para a cultura do arroz. Como é que vocês estão percebendo nesse primeiro dia de evento a visitação do público, esse contato? Como é que está sendo? É Realmente é até uma surpresa para nós, a gente é, esperava um público, claro, aqui, né? mas está muito mais do que a gente esperava público muito bom o pessoal está visitando está cotando nossas máquinas está fazendo tá fazendo é, tá o teste drive inclusive que a gente tem aqui né e amanhã a gente às 19 horas a gente tem o New Holland em campo que é um evento que é feito em todo o Brasil tá e todo mundo está convidado a participar às 19 horas aqui na abertura da colheita do arroz além do stand tem esse evento então para brindar o público justamente feito especialmente para o pessoal aqui e me diz uma coisa em relação a mercado esse ano, como é que vocês estão percebendo? O ano está começando, a gente já teve uma grande feira, que foi o show rural em Cascavel, agora a colheita do arroz vem na sequência. O que, que vocês estão percebendo de mercado? Está otimista? Está se recuperando da crise? Sim, é, tanto na, no, no show rural Copavel, quanto no, no, no, aqui na abertura da colheita do arroz, a gente está vendo uma procura por, pelos produtores por máquina. O mercado está otimista, o mercado está reagindo. A agricultura, que é a base hoje da economia do país, está se levantando e está consequentemente é, ocasionando vendas e girando a economia aqui. Em relação àquele financiamento, vocês também fazem a negociação boa para o produtor? Com certeza, financiamento, trabalho com linha de mais alimentos, trabalhando com linhas do próprio Banco CNH, né, o banco da fábrica da Anil Rond, que faz financiamentos para todo e qualquer tipo de produtor. Só chegar aqui, se conversa e se acha a máquina perfeita e se faz um bom negócio. Com certeza, estamos aqui para fazer bons negócios. Venha todos participar da 27ª abertura da colheita do arroz aqui em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Perfeito, obrigada Tiago, um bom evento aí. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu sou Elisa Malicheski, direto da 27ª abertura oficial da colheita do arroz para o portal AgroLink.